E aí galera, aqui é a MegumBR e eu faço parte do editorial do Suco de Mangá E hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês a nossa nova parceria Terabyte mais suco de mangá, igual ao match perfeito Então se assim como eu você ama é periféricos e você é esse universo gamer Assista esse vídeo até o final Fala aí galera, então vamos conhecer a cadeira Super Fame modelo Taika Ela foi desenvolvida para horas de jogatina E tem um acolchoado revestido por um tecido de altíssima qualidade Uma belezinha tem ajuste no encosto e você pode arrumar ele como você preferir. Além disso, a cadeira possui a função Relax, que permite que ela acompanhe o movimento e a inclinação do seu corpo, sempre que você precisar de um conforto extra. Ela tem a tecnologia também 2D, que permite regulagem dos apoios do braço da cadeira Superfame. E as suas partidas serão muito mais agradáveis, seja utilizar o teclado, mouse ou controle. Então agora vamos falar um pouquinho do gabinete de Haze que eu recebi. Ele é um gabinete EATX Mid Tower, que se destaca e eleva o seu PC, com a lateral em vidro temperado muito linda, fácil gerenciamento de cabos, espaço bem amplo, pode confiar e uma frontal sofisticada. O Super Fame é uma opção completa para o seu setup. Agora vamos falar do meu xodó, que é o teclado Player 1. Ele utiliza switches blue, trazendo um alto conforto e consciência no uso extensivo durante a batalha. Vire um gamer de verdade com teclado mecânico super fame e esteja pronto para qualquer guerra. Pode apostar que vai estar, tá, viu gente? Porque ó, esse teclado é maravilhoso, escutem o um barulhinho. Uma delícia. Então vamos continuar. O Player 1... Possui um sistema de iluminação avançada, podendo alterar entre 10 modos de luz diferentes, trazendo um nível de customização que acompanha qualquer coisa. O Player One utiliza do sistema Blue and Play, não sendo necessário nenhum tipo de download de drives, apenas conectando ao PC e sai usando. Agora vamos para o último, que é o mouse FOFLES. Gente, maravilhoso, FOFLES, sim. Desfrute de controles suaves e confiáveis em qualquer plataforma, com o mouse Flawless, você vai imitar em seus movimentos rápidos e ganhar destaque na batalha. O mouse Flawless é tudo o que você precisa para ter uma rolagem rápida e fluida, com cliques e navegações confortáveis e precisos, e é equipado com um dos melhores sensores do mercado, o 3325LC. O Foflis possui uma faixa discreta de LED RGB ao longo do corpo do mouse, junto com o seu logo Super Frame no centro, podendo ajustar a iluminação RGB através de softwares, para deixar o seu setup sempre com mais estilo. Então galera, esses foram os recebidinhos da Terabyte de hoje. Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu amei, viu? Hum. Muito obrigada, senhora Terabyte! Continuando aqui, eu quero lembrar vocês que tem um comentário fixado para vocês acessarem e poderem adquirir todos esses produtinhos, tá bom? Quero dar um adendo também, que toda quarta-feira eu tô fazendo live de Lozinho lá no Suco de Mangá. Gameplays avançadíssimas. E também tem a minha Twitch pessoal, onde eu só passo vergonha, mas vale a pena ir me assistir, hein? Ajuda aí. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui e até a próxima, viu? Falou!